Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar hoje a respeito de um conceito de vida, mas tem uma prerrogativa primeira: é, não acredite em mim. O não acredite em mim não significa não confie, eu só estou dizendo não acredite em mim. O que, que significa isso? Que aquilo que eu falar você tem que experimentar, é, não é que você tenha, vai experimentar se você quiser, mas é, se você não viver aquilo que eu falo, você não vai saber a profundidade que é. Seria mais ou menos assim. Se eu disser para você, olha, sorvete de coco é uma delícia. Só tem um jeito de você vai saber se eu estou falando a verdade ou não. Você ir lá experimentar. A mesma coisa seria se eu dissesse assim, o sorvete de coco açu é ruim. A mesma coisa. Você só vai saber se você experimentar. Então eu vou falar sobre a vida. Dentro do meu conceito, não é o conceito de Freud, de Jung, de Carl Rogers, cara, de todos esses grandes filósofos, Nietzsche, seja quem for, mesmo Sócrates, todos eles, todos eles tinham um conceito, e que era válido, né? Eu criei o meu, não é eu que criei o meu, eu li muito, eu estudei muito, e fui instrutor de treinamento de nível internacional, para ficar rico e milionário, virar o bicho da goiaba, só que eu nunca virei. Eu nunca virava. Então, por isso, eu fui estudar e ver o que estava que de errado comigo. Na verdade, não tem nada de errado. Só tem uma maneira de pensar que não traz o resultado que eu quero. Hoje eu trabalho com isso. Né? Eu faço as pessoas, eu permito, eu ensino as pessoas a enxergarem quais são as limitações dela, para ela começar realmente a mudar a sua vida. Se tornar aquilo que ela deseja ser. Mas assim, ó, a questão de você estar feliz ou não estar feliz é um conceito interno. Então, eu vi esses dias um vídeo na televisão, na, aqui no, no, no Facebook, de uma menina extremamente pobre, lá no Ceará, sei lá onde que deve ser, lá no Nordeste, mostrando a casa dela com uma extrema simplicidade. A casa, é chão batido, paredes daquele, daquele barro, aquela bar, sabe? E ela é extremamente feliz e eu conheço uma outra pessoa é, aqui em minha cidade em que ela é dona, né? Na verdade é uma herdeira de uma fortuna incalculável. Eles têm é, uma estação de, não importa o que. E eles têm, ela tem muito dinheiro, muito dinheiro. E aí esses dias eu vi ela reclamando do marido, mas não reclamando do marido. Ela dizendo assim, cara, eu faço de tudo para agradar meu marido, eu mudo a cor do meu cabelo, eu mudo o meu jeito de ser, eu, sabe? Ela faz de tudo e está infeliz porque não consegue agradar o marido. Então ele sempre está inventando mais coisas. Então aquela menina lá tem mais felicidade do que essa mulher extremamente rica. muito rica. Entende? Agora, por que isso acontece? Acontece porque as pessoas têm medo de ser quem elas são. E por que elas têm medo de ser quem elas são? Vai indo, no final vai ser lá porque ela tem medo de morrer. As pessoas que têm medo de morrer não conseguem viver. Tem uma outra pessoa, né, dentro da minha família, que já está bastante idosa, mas ela paga plano de saúde, ela Há 50 anos, e que mais? Quando deu a Covid, ela em casa, onde eu moro, num apartamento, ela pedia pelo, pelo telefone lá para o mercado, a comida vinha, o porteiro vinha, põe na, na, no, no elevador. Aí no elevador, parava lá no andar dela, ela pegava essa comida e ia para casa, daí lavava todas essas, essas coisas aí com álcool e vinagre. Entende? Mas acontece o seguinte. Não vive. Passou quase dois anos sem deixar ninguém entrar na casa dela, só usando máscara. Pelo medo de morrer. Entende então assim, ó, as pessoas que têm medo de morrer têm medo de viver. Tem um livro fantástico sobre isso, do Alexander Lowen, chamado Medo da Vida. Então lá você vai começar a identificar quais são os medos que você tem. Então é, se você tem medo de morrer, tem medo de viver. E agora como é que a gente faz para tirar esse medo de viver, desse medo de morrer? Porque ele, caso tu disse aí, simples, comece a viver, comece a fazer tudo aquilo que lhe dá prazer, É Um prazer mais assim centrado. Não sei se existe essa ideia, porque tem algumas pessoas que querem prazer pelo prazer, daí vai para droga, vai para tudo cortelando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que experimentar a vida na plenitude. Porque morrer vai morrer, todos nós vamos morrer. Não tem como. Alguns morrem antes, alguns morrem depois. Eu tenho é, a felicidade de que Deus me permitiu viver até a idade que eu estou. Estou com mais de 60 anos. Então, eu cometi muitos erros. Eu fiz muita, muita, muita cagada. Assim, muitos erros no sentido de que né, eu nunca construí patrimônio nunca tive patrimônio, mas sempre vivi bem não fiz viagens milagrosas meio da bolantes lá para Índia para a China para nada mas eu fui para Machu Picchu três vezes não né? entende mas assim é mas a minha qualidade e minha intensidade de vida foi muito grande eu fiz rapel rafting fiz paraquedismo é né? numa busca de encontrar algo e eu encontrei então eu encontrei agora a paz Encontrei a paz e agora estou começando a encontrar a prosperidade, porque é o que eu aprendi o que eu né, vivi, eu consigo hoje ensinar pessoas. Né? Eu desenvolvi um formulário que tem mais de 200 perguntas que ajuda você a descobrir quem você é. Mas o mais importante, vá viver a vida, experimente, né? comece a fazer pequenas coisas... Se você tem medo de abrir a sua própria empresa, se você tem medo de, de perder o marido, se você tem medo de perder a namorada, lá, comece a ser você com naturalidade. Experimente. Que eu digo, não acredita em mim, experimente. E outra coisa muito importante, nós temos que aprender a ser nós. Então, eu tenho é, mais de 15 anos que eu trabalho com pessoas. Não ah, mais, mais, mais de 20 anos. Desde 1990, 1990, antes, 1986. 86 são 14, mais 20, 34, 35, 36 anos que eu trabalho com pessoas. E nesse tempo todo foi uma busca muito grande na minha vida para encontrar uma paz, para encontrar uma serenidade. E eu encontrei. Levou 30 anos. E graças a Deus eu consegui encontrar, né? Entende? Então, agora eu estou em paz. E o que eu faço hoje é ensinar as pessoas a fazerem isso. Elas não precisam esperar os 30 e poucos anos. Eu passei por isso. Eu já paguei o preço para esse ensinamento. Então, é, e uma coisa que eu digo para você começar a viver, para você perder o medo da morte, o medo de viver, é você começa a ser autêntico. Começa a ser quem você é. Naturalmente, as coisas vão se ajustar na sua vida. Né? A tua essência vai começar a florescer, vai começar a aparecer, você vai ser quem você é. Se você é um bandido, você vai ser um bandido bom. Se você é um mocinho, vai ser é um mocinho bom. Se você é um padre, vai ser é um padre bom. Não importa. Tá? Mas uma das coisas muito importantes que eu fiz para me poder começar a viver é sair dos conceitos desses grandes filósofos. Tem muita coisa boa, muitas coisas deles são verdades eu sigo, então eu li e aprendi coisas. Mas existem muitas coisas que a gente não consegue fazer daquilo que eles falam. Né? Se eu for treinar um, um, um cachorro, né? fazer um, treinar um cachorro, né? domar ou do, domesticar, sei lá como é que a gente pode chamar. Se eu for fazer um, adestrar um cachorro, não vou conseguir adestrar um cachorro para ficar 24 horas dentro da água nadando. Não vai dar certo. Pode ser que ele fique lá um pouquinho. A mesma coisa é para ele viver dentro d'água. Talvez ele fique lá, um minuto, 30 minutos debaixo d'água. Né? O ser humano consegue ficar no máximo quatro minutos. É, então, né? então, tem coisas que eu não vou conseguir fazer esses grandes pensamentos. Portanto, eu tenho que ter coragem para ser quem eu sou. Quando você desenvolver essa coragem de ser quem você é, vai desaparecer o medo da morte. Quando eu desaparecer o medo da morte, você vai viver. É muito interessante, o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então quebre um deles. Né? Quebre um deles, Quebra. Ou você perde o medo da morte, ou perde o medo de viver, e o outro vai desaparecer automaticamente. Porque quem tem coragem de viver, vive a vida, aproveita a vida com intensidade, com alegria. Aquilo flui no sangue. Né? E aquele que tem medo de viver, não procura um novo emprego, não procura uma nova empresa, não procura um casamento novo, se isso está ruim, fica preso lá no medo fica preso nas suas crenças. Aí eu vou fazer um outro vídeo a respeito de crenças também. E desde então assim, ó, para que você tenha uma vida plena é perca o medo de morrer ou perca o me uh, medo de viver. Comece a ser quem você realmente é, garanto que a sua vida vai mudar. Comece a fazer pequenas coisas. Faça pequenas coisas que você não gosta. Tá? Se você não gosta de comer chuchu, vai comer chuchu. Começa a fazer experiência e observe quando o medo aparece em você. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você compartilhe com outras pessoas, é, que você né, entre no nosso canal, se inscreva, participe no Face, participe no Instagram. Garanto que a tua vida vai mudar. A minha mudou. Eu aprendi. Foi um preço alto, mas eu aprendi e posso te ensinar também. Beleza? Pura? Peça, solicite aí, tem um botãozinho, solicite o formulário. Tem um formulário com mais de 200 perguntas, vai ajudar você a descobrir muitas coisas sobre você. Não custa nada. Só chegar na e apertar tem 200 questões, tá? Então, pense antes de apertar lá o botão. <tos> Grande abraço, tudo de bom para vocês e muita felicidade. Tchau!